Mm-hmm. <laughs> Ah, não acredito primeiro. que é o Ringo, o marretão. <risos> achei! É <risos> achei! <risos> Foi que eu te achei, né? Eu sou que... Meu Deus. Ai, eu tenho sabor de mel. Tem sabor de mel. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu achei... Remova a minha pedra Me chama pelo nome Aí o bicho tá atrás de mim Já saiu, já passou, passou, tá? Ai meu Deus Remova a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita o meu sonho Ressuscita a mim Remova a minha pedra. Meu Deus, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Nossa, a mola pifou, É a mola pifou, vamos comprar outro. Gastando meu dinheiro com besteira, de mola. É sério, gente, vai lagar muito <risos> Cagar é bom, esse comando é da hora, gente É o meu comando favorito, Pop L. <risos> meu Deus Ai, ai, ai, morri Isso aqui não, a gente sobreviveu Quando acabar esse comando de pop Meu Deus, kkkkk. <risos> gente do céu Abra a porta, Gustavo! Abra a porta, Gustavo! Ai. Olha e olha, não essa partida não é mandar as partidas normais, mas sim ter que derrotar o dragão de cocô, né? E um salve para Lisbox, pra Fofinha Fofe, é, né?